E a nova skin rara do CS Que é a M4A4 Eye Horus, já foi dropada Com o float, digamos que Perfeito, 0.00 Isso aconteceu muito Rápido, eu tenho uma certeza De que essa skin aqui vai Permanecer sendo top 1, pelo menos Nessa primeira semana do pacote A não ser que alguém tente Um contrato de troca a M4A4 Vamos falar disso já já Mas muito, mais muito rápido Já surgiu uma skin que se Seria perfeita para craft, digamos assim. Os colecionadores de adesivos, quando pensam em aplicar adesivos caros em skins, eles sempre vão atrás da melhor condição possível. E geralmente em stat track quando tá disponível para skin. Mas no caso da M4A4 Air Force, ela não vai existir nunca com o Stat Track. A gente sabe que essa skin vai existir muito provavelmente na sua versão souvenir. Mas uma alternativa aí de adesivos para essa skin que ficaria muito bom são os holográficos de K2014, os dourados. Também de outros campeonatos, não necessariamente aí do Major de Paris que vai rolar agora. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos é claro. apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida! É um Olha só para isso! Pra isso. <risos> o que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista é Incrível!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 uma skin insana A M4 A4 Só que com um float Absurdamente baixo De 0.006 E tenho inclusive Um vídeo para mostrar Da abertura Que ele fez E conseguiu pegar Essa M4 Foi logo Nos primeiros Pacotinhos Se liga só Ele abriu rapidamente E aí ele entrou em choque Porque ele conseguiu A M4 A Faurus Com apenas dois pacotes Não sabemos ainda O preço de mercado Dessa skin Mas é possível Que ela fique Com um preço Alto por um tempo já que é muito difícil de pegar esse drop aqui. Agora, falando rapidamente sobre o preço da M4A4 Air Force, pelo menos na sua versão em Factor New, eu vi algumas vendas perto de 10 mil reais no mercado da Steam e as encomendas estão chegando em 9.300 reais. Esse é um número, sinceramente, muito insano. A gente só tem 3 dias e meio que essa skin tá aí no mercado e daqui 3 dias e meio ela vai estar disponível em outros mercados fora da Steam. Então, nós podemos ver como que o preço vai se comportar daqui a alguns dias, mas no mercado da China, o Buff 63, já tem muitas pessoas colocando ordem de compra, e a maior aqui tá por 22.250 Yuan, que é o equivalente a 16.000 reais, então 16.000 reais versus 10.000 da Steam, levando em conta que a Steam tem uma taxa muito maior, olha, talvez valha a pena segurar essas skins por 7 dias, mas esse é assunto pra outro vídeo, onde eu vou abordar também a raridade dessas skins desse novo pacote, podem ser realmente mais raras do que pensar e pode rapidamente também rolar craft envolvendo as skins rosas dessa coleção, gerando aí a M4A4 Air Force com floats menores, como por exemplo 0.000 com isso não podemos especificar ainda qual vai ser o preço a curto e longo prazo da M4A4 Air Force, eu acho que ainda está incerto, algo que vai com certeza influenciar no preço é a quantidade dessas skins que vai ser gerada e caso essa caixa vai ser eterna ou se vai ser descontinuada em algum momento, com isso aumentar Aumentando a oferta, o tanto de skins existentes ou pausando eventualmente se essa caixa for retirada do mercado. No mais é isso, estou ansioso para ver alguém fazer um craft e vou fazer alguns crafts de como seriam essa skin M4 com esses adesivos mais insanos que a gente tem no CS. Então fica para um próximo vídeo. A gente se vê lá, não esquece de ativar as notificações do canal. Tamo junto, um abraço, falou.